de boi. Hoje eu vim aqui pra vocês trazer o segundo vídeo sobre o roller, já que o primeiro gerou tantas dúvidas e vocês ficaram tão curiosos fizeram tantas perguntas que eu resolvi fazer um segundo vídeo pra vocês, explicando várias coisas, tipo como eu faço o procedimento e aplico no rosto como eu higienizo, pode em alguém, pode naquele, solucionar todas as dúvidas de vocês, assim, espero. Amém? Amei? Amei. Eu acho que a primeira coisa que vale falar pra vocês, esteticistas que ficam me a paciência que ficam aí falando que, ah, você não pode falar isso. Tem gente me mandando e-mail pedindo na retratação, gente, tô cagando eu simplesmente estou aqui passando uma informação de uma experiência que aconteceu comigo, a forma que eu faço tá dando muito resultado, mais resultado do que qualquer outro tratamento que eu já tenha feito na vida, conheço pessoas que usam, já fazem esse tratamento há mais de dois anos e nunca tiveram problema, então sim, eu acho que vocês têm o direito de saber que tem algo que funciona assim e vocês têm o direito de escolher pagar 30 reais e ter um tratamento que pode funcionar funcionar super bem ou se você prefere pagar 400 reais para um esteticista fazer uma sessão em vocês e eu não vou dar retratação nenhuma se você aí em casa não se sentiu confiante você em casa tá com medo você não tem coragem essas coisas não faz procura um médico procura um dermatologista outra coisa que eu achei muito besta que foi um comentário que eu tive que olha eu me gostei para responder sério tipo, os dedos ficaram Melhor deixar quieto Mas vou falar aqui Se você tem problema com cicatrização <risos> É óbvio que você não vai usar São agulhas? São agulhas Se eu tenho, se a minha pele não cicatriza É óbvio que eu não vou enfiar uma agulha na minha pele Pra, não, o quê, pra ela não cicatrizar depois Você não precisa de um especialista te falando isso Você tem que conhecer o seu próprio caso Desabafe. <risos> Eu higienizo o meu rolinho desse jeito Primeiro eu esquento uma água em uma xícara Deixo ela bem quente Mas não um quente que vai derreter Mas um quente que mate alguns jarminhos Deixo de molho lá um tempinho E depois eu jogo no álcool setenta é importante também que a pele esteja muito limpa quando você for aplicar Então use um sabonete bem forte de limpeza profunda Eu gosto desse aí porque ele também é meio que um esfoliante Então ele deixa a pele bem, mas bem limpinha mesmo Depois disso eu enxago, eu seco e aí sim eu começo a passar o rolinho no rosto Pra passar é bem simples, primeiro você vai encostar na pele E você vai apertar, não pode apertar muito, tem que ser só você segurar Mas também você não pode deixar muito leve também, senão não vai dar efeito Então você vai segurar numa pressão média e você não pode fazer curvas com o teu rolinho linho. Então, do jeito que você encostar, você tem que ir. Então, se você encostar aí de cima para baixo, você tem que fazer um movimento de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. 10 vezes em cada região. Depois que você fez para cima, você vai fazer pro lado. Então, de um lado pro outro, de um lado pro outro, 10 vezes em cada quadradinho. Então, você tem que imaginar que você tá fazendo um mais e um X. Então, você vai fazer em todas as direções. para cima, para baixo, de um lado pro outro e de uma diagonal pra outra. 10 vezes. Fez 10 vezes aqui, desce um quadradinho. Fez 10 vezes aqui, desce um quadradinho. As regiões que eu aplico, geralmente são o queixo, geralmente não sempre né são o queixo, a bochecha sempre usando a mesma ideia de cima pra baixo do lado pro outro, e se tiver alguma espinha é importante que você não passe em cima da espinha porque senão ela pode estourar, ou senão ela vai crescer e vai ficar maior ainda, vai piorar a situação dela, então em espinhas não se passa. uma das regiões que eu não aplico é no olho e nas olheiras o que não faz diferença, pois já que ele estimula a formação de colágeno, isso vai melhorar também a aparência das suas olheiras, mesmo que você não tenha aplicado naquela região Ó, oh, vocês podem ver que não sai nenhuma gotinha de sangue e nem fica tão vermelho assim, só o nariz fica meio raspadinho, mas não é nada demais. E eu gosto sempre de aproveitar que eu passei ele pra usar todos os cosméticos que eu tenho direito. Então eu começo passando essa máscara de argila aí da Valmari, que ela é indicada pra quem tem acne, pra quem tem mancha de espinha, então ela é bem boa e eu aplico ela no rosto e deixo ela secar. Depois que ela seca, eu lavo, eu enxago o rosto e seco e aí eu gosto de passar um serum que reduz o tamanho dos poros, eu gosto de passar hidratante, eu gosto de passar esse ácido hidrolônico também que é uma beleza. E como eu sempre passo antes de dormir, que eu acho que é o melhor horário quando eu acordo a minha pele já está maravilhosa. Olha só, com uma aplicação aí vocês estão vendo a diferença do antes pro depois. Olha como minha pele ficou bem mais clara, ficou bem mais lisinha e tá bem mais bonita e brilhosa. Eu vi que bastante gente teve dúvidas se a, as maiores são realmente pra usar no rosto, e são sim. O roller com meio milímetro, ele serve pra coisas tipo, tirar linhas finas pra melhorar a textura da pele, pra absorver melhor alguns cremes que você passa depois. Isso é uma grande diferença do de um milímetro, um milímetro e meio, por exemplo, que você já não pode passar nenhum creme depois. Não, você não pode passar nada depois que você passa o roller. Você já tem que usar um anestésico, e eles já é mais pra cicatrizes, ele também pode ser usado pra estrias, ele também pode ser usado caso você tenha alguma... Como é que é o nome? Aquelas cicatrizes de espinhas mais profundas. E também tem as maiores de 520, que são de 1mm, um 1mm milímetro, um milímetro e meio, que você pode passar em celulite, que servem pra celulite, você pode passar em estrias. Então, depende de cada caso. Eu vou comprar de 1mm um porque eu não tenho certeza se eu vou ter coragem de usar de 1mm um e meio no rosto. Eu acho que não. A de 1mm um já vai ser o suficiente pra mim, mas esperem o próximo vídeo, que se esse aqui tiver bastante curtidas, eu trago um outro pra vocês contando tudo sobre a minha experiência, como é que eu vou usar os anestésicos que eu vou usar, a diferença que deu na pele e tudo mais tamanho indicado de agulhas pra quem vai iniciar, eu acho que o tamanho indicado é de 0,5 0,3 eu acho que você não deve ir direto pro um Primeiro que ele vai dar ele vai dar um tratamento bacana Tipo, a minha pele eu achei que mudou muito Até a forma como ela adere a base eu Não sei se vocês conseguem ver aí Mas hoje eu uso uma gotinha de base E eu cubro o rosto inteiro Depois eu é só passar o corretivo e o contorno E conforme você for vendo que já chegou no resultado que você queria Que já tá bom, já tá bacana Aí você pode evoluir pra outro Eu acho que no mínimo umas 10 sessões Lembrando que essa de meio milímetro Você pode usar uma vez por semana No máximo máximo duas vezes por semana e é de um milímetro você pode usar uma vez por mês então não vai pegar de um milímetro e passar toda semana até porque depois do milímetro você não pode usar nada de maquiagem você não pode passar nada cremoso no rosto então você vai ter que ficar o um dia inteiro esperando cicatrizar as lesões que vai dar na de um milímetro um milímetro e meio pode ser usado em pele que está irritada por estar com alguma alergia não é isso aí tchau